Vamos começar dentro de momentos. Boa tarde, bem-vindos a esta sessão online do Arquivo Aberto à comunidade no Dia Mundial da Preservação Digital. Este é já o quarto ano em que, por uma iniciativa do Digital Preservation Coalition do Reino Unido, se dedica internacionalmente um dia à questão da preservação digital. Como sabemos, temos coisas importantes do nosso dia-a-dia, -dia, observadas sobre sistemas digitais, transações de bancos e serviços, fotos, mensagens que partilhamos nas redes. Temos ainda a comunicação social, a comunicação política e a comunicação científica, como referia ontem o Sr. Presidente da República na sessão de encerramento do Encontro de Ciência 2020. E é isto que o arquivo faz, Portanto, assim, para preservar os conteúdos digitais, ou seja, para garantir que continuam acessíveis ao longo do tempo, é de extrema importância preservar. E é isto que o arquivo.pt faz ao desenvolver o seu serviço de preservação de conteúdos publicados na web. Nesta sessão, que marca o regresso das sessões online do arquivo.pt. Uh, também conhecidas por Cafés com Arquivo.pt, Café com Arquivo.pt, que teve uma interrupção no verão, temos por convidado uh, Miguel Ramalho, primeiro classificado do Prémio Arquivo.pt 2020 para apresentar o seu trabalho de desarquivo. Mas antes disso quero apresentar-vos a equipa uh, alocada ao serviço do arquivo aqui presente. Eu vou partilhar a minha terminar a minha partilha, para que eles possam ser, para que possam estar visíveis. Portanto, temos, temos Pedro Gomes, que é o responsável pela recolha das páginas web, Pedro, eh, levanta o braço, consegues-te fazer. Olá Pedro. a todos. Uh, André Mourão, responsável pelo sistema de pesquisa de imagens e de texto. Olá. Uh, temos Vítor Gouveia, responsável pela operação do arquivo. Vítor, onde estás? Estou okay. aqui, olá. Uh, eu sou o curador digital e uh, Daniel Gomes... Uh, a cabeça deste serviço, o responsável, o coordenador do arquivo.pt desde, desde o seu início em 2007 e que, a quem eu vou passar a palavra para apresentar as novidades do arquivo. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje. Então, antes de, de passar a palavra ao nosso convidado especial de hoje, que é, que é a estrela da nossa ação, Miguel Ramalho, eu vou só fazer aqui uma apresentação curtinha no máximo 10 minutos, para partilhar convosco as principais novidades acerca do arquivo.pt. Vou só aqui partilhar o meu ecrã. Ok. Portanto, vamos lá ver. Ricardo, podes-me confirmar se está -se a se ver bem? Sim, confirmo está tudo bem, Daniel. Ok. Então, portanto, isso são novidades hum, desde o ano passado. Nós, já agora aproveito para dizer que temos feito algumas temos feito sessões todos os anos no Dia Mundial da Preservação Digital. Estas sessões estão uh, online e os vídeos também estão online, assim como aos slides das sessões anteriores. Uh, o Ricardo vai colocar no chat os links para estas notícias relacionadas com, com, com os anos anteriores, porque nós uh, todos os anos temos convidado o vencedor do prémio para falar do, da sua experiência e portanto podem também ficar a conhecer os vencedores dos anos anteriores Oi, um, que aí que eu abri o slide errado não há Acho. problema Daniel está uh, é sempre assim uh, quando Acho. para interagir em linha por vezes há estes, estes saltos mas está tudo bem Pronto e isso foi engraçado porque eu abri a, a apresentação justamente do ano passado. Isto não foi por propósito. Mas fui abrir, fui abrir justamente a apresentação do ano passado. Agora vamos lá então ver. Ok, esta que é a correta. Vou agora maximizar e vamos lá então. Já está, já fiz os slides. Ok, estão a ver bem assim? Está, Sim, Ricardo? está perfeito. Ok, perfeito. pronto. Pronto, então abri a minha apresentação do ano passado. que também E agora é que é deste ano. Ora bem, então para começar vou, vou colocar aqui um vídeo a correr que sumariza quem é que foram os vencedores deste ano. Um vídeo, vídeo curtinho, portanto da edição de 2020. Oi. Tenho aqui os comandos do Zoom em cima do meu slide, vou tentar tirar isto daqui e vai. Portanto, estes foram os vencedores da de, de edição 2020 e aproveito esta ocasião para reforçar novamente que o Prémio Arquivo.pt tornou-se uma iniciativa anual e, como tal, para o ano existirá uma nova edição do Prémio Arquivo.pt. Conta novamente com o alto patrocínio do Presidente da República. As candidaturas estarão abertas até maio de 2021 e, portanto, podem começar já a trabalhar, a preparar os vossos trabalhos. Uh, que podem ser feitos no, no âmbito académico, por exemplo, de uma, de uma disciplina, se os, se os professores assim o entenderem, uh, ou podem até ser trabalhos que, não tendo sido premiados em edições anteriores, podem novamente e... ser uh, submetidos ao ouvido. prémio Arquivo.pt. Um... E... Ah? Agradecemos que divulguem uh, por, por interessados, para que tenham o tempo para preparar as suas candidaturas. Uh, e que assim aumente as suas possibilidades de serem um dos, dos premiados. Uh, portanto, nós este ano lançámos uma nova versão do arquivo .pt em que todas as interfaces são responsivas, portanto agora todas as interfaces de utilização adaptam-se a diferentes uh, tamanhos de ecrã e diferentes uh, dispositivos, como telemóveis ou tablets. Uh, temos uma nova função que se chama ver com browser antigo. Ora, as páginas do passado... Uh, muitas vezes já não são reproduzidas de forma fiel à original. Ou seja, uma página escrita com código 1998, que era apresentada com um browser de 1998, ao ser apresentada com um browser de 2020, pode já não dar o mesmo resultado. Então nós adicionámos aqui uma opção chamada ver com browser antigo, que é suportada por um serviço externo, em que nós conseguimos ver uma página do passado, utilizando também um browser do passado. E também lançámos uma nova função chamada Completar Página. Ora aqui no lado esquerdo conseguimos ver uma página uh, que foi arquivada em 2015 que falava acerca do, do coronavírus um, neste caso da sua estirpe uh, MERS um, e nós podemos ver que falta uma imagem nesta página. Um, ao carregar nas opções existe agora a opção Completar Página. E então, quando um utilizador carrega na opção completar página, o arquivo.pt vai automaticamente, automaticamente à procura em outros arquivos da web, ou na web ainda viva, na web atual, ver se, esta, se, esta, se os elementos em falta ainda estão online ou foram arquivados. E recupera esta informação para passar a pertencer ao arquivo.pt. Portanto, depois de carregar no botão completar a página, conseguimos ver do lado direito a mesma página, mas agora já aparece a imagem em falta e também aparece uma imagem de, de background, como a imagem uh, microscópica de vírus. Um, isto permite também que toda a gente possa, de forma colaborativa, melhorar a qualidade do acervo do arquivo.pt. Portanto, quando vocês veem uma página que notam que existe uma falta de, de algum elemento, alguma imagem, podem experimentar carregar no computador a página para ver se a página fica uh, mais completa e uh, passa então assim também uh, a estar mais completa no arquivo.pt para a próxima vez que alguém for visitar a mesma página. E também temos uma nova função chamada exportar resultados. Um, esta função foi identificada justamente na sequência dos prémios para o arquivo.pt. Portanto, nas interações que nós tivemos com os candidatos, nós verificámos que, Algumas pessoas ao fazerem estudos em que, que requeriam uma leitura exaustiva de diversas fontes, diversas páginas arquivadas no arquivo.pt, organizavam a sua investigação através de uma folha de cálculo. Então estavam a fazer basicamente copy-paste dos resultados para uma folha de cálculo e depois iam anotando estes resultados. Então nós achamos que seria útil adicionar uma função em que o utilizador ao ver uns resultados da sua, da sua, dos interesses pode exportá-los no formato tabular e depois pode, então, continuar a sua investigação anotando cada um dos resultados. Portanto, esta, esta nova função é muito útil para trabalhos exaustivos de investigação acerca de um tema e, e reforço que o, o Prêmio Arquivo.pt permeia uh, aplicações informáticas ou estudos. Portanto, qualquer estudo uh, sobre qualquer tema que utilize o Arquivo.pt um, é um candidato ao Prémio Arquivo Fonte PT. O ano passado, nós pedimos a ajuda da comunidade para um, uh, nos ajudar a fazer uma recolha das eleições europeias, 2019, e uh, este ano nós já temos esta, esta coleção disponível. E esta um, coleção tem a particularidade de ser uma coleção multilingüe. Portanto, nós... Uh, Obtivemos páginas escritas em 24 línguas europeias, em colaboração com o Publications Office of the European Union. Um, e criámos até um portal para pesquisar só esta coleção, que está disponível aqui, em ee 2019 E é uma, uma valiosa contribuição, acreditamos nós, para a investigação em várias áreas, desde a linguística, a humanidades, ou a ciências sociais. Portanto, nós agradecemos que partirem esta coleção com potenciais interessados em explorá-la. Um, um tema que continua a ordem do dia é, é o Covid-19 e nós trabalhamos em colaboração com o International Internet Preservation Consortium para criar uma coleção internacional com documentos da web acerca deste tema. Um, e a nível nacional continuamos a fazer uh, uma coleção específica sobre este tema e todos vós podem sugerir páginas para que sejam preservadas através deste endereço taino.rl.com.br arquivo.pt-covid19 de qualquer maneira eu vou partilhar estes slides mais tarde portanto se não conseguirem apanhar estes endereços não se preocupem agora um, nós uh, temos uma, uma, uma exposição itinerante de cartazes temáticos com páginas históricas da web e portanto uh, apesar de agora parecer que estamos a entrar outra vez num ambiente de confinamento esperemos que seja de curta duração vocês podem solicitar sem custos estes cartazes para dinamizar os vossos espaços físicos. Um, e está aqui, por exemplo, um, está aqui por exemplo a exposição que nós fizemos uh, na Faculdade de Ciências, onde o arquivo.pt uh, foi iniciado como um projeto académico. E uma ferramenta que nós gostamos sempre de destacar é o mural do arquivo. Ora, o mural do arquivo serve para preservar websites que já não são atualizados. Ou seja, muitas vezes há websites que já não são atualizados, mas como uh, disponibilizam informação útil, têm de continuar a ser mantidos e isto uh, acarreta uma grande, um grande custo para as organizações que os suportam, um, que na realidade só querem que a informação seja mantida a, a médio e longo prazo. Então, nós podemos guardar esta informação no arquivo.pt e as organizações ou os autores podem desligar o website e redirecionar o endereço do website para o arquivo.pt. Portanto, as páginas continuam a estar disponíveis, por exemplo, através do Google, se ser através do Google. As ligações para as páginas continuam a estar ativas. Simplesmente o autor já não tem que estar a manter o servidor web e o arquivo.pt passa a ser responsável pela preservação digital desta informação. E, sem mais delongas, passo agora a palavra ao Miguel Ramalho, que nos vai falar acerca do seu desarquivo. Muito obrigado. O microfone é teu, Miguel. Olá a todos. Eu queria começar por pedir desculpa, uh, porque eu tenho o background errado. Uh, se me derem só uns segundos... Uh, também não. E aqui. Ah, okay. Pode parecer um background, mas na verdade uh, é, é da sala. Uh, antes de mais, queria agradecer uh, pelo convite. Acho que é uma iniciativa bastante interessante e num dia uh, de relevo. E tenho, tenho pena de... Conseguem ouvir-me bem? Sim. Ok. Tenho pena de não, não ter estado no, no Transciência nos últimos dias, mas como todos sabemos, são, é uma altura excepcional. Uh, eu vou então passar a partilhar o meu ecrã. Confirmem. Estão a ver o Zoom ou o Desarquivo? Está, okay. Está tudo bem. Pronto, sem mais demoras eu vou, eu vou começar por apresentar o projeto, algo semelhante ao que fiz já, mas vou tentar apressar um bocadinho e dar outros detalhes, de forma a que se no fim quiserem podemos fazer uma, uma sessão assim, algo interativa em que fazem perguntas, quer seja de implementação, quer seja de desafios que eu encontrei, quer seja de ideias futuras, ou mesmo, se quiserem, algumas explicações quanto ao código. Para quem, para quem ainda não conhece este projeto, o projeto procura democratizar e complementar o jornalismo de investigação, e aliás foi daí que veio a ideia, como vão ver daqui um bocadinho, e a verificação de factos, porque também, como vão ver, estamos a basear-nos em conteúdo que está arquivado de fontes tipicamente feed dignas, nomeadamente fontes notícias. E, como eu disse, quanto à inspiração para este trabalho, eu lembro-me de, há não muito tempo, mas agora já quase há um ano, quando foi a questão dos Wandelix ter visto um trabalho do, do, do Consórcio Internacional de Jorn Jornalistas de Investigação, que... Entretanto, já têm esta ferramenta disponível, que é o DataShare, que é uma ferramenta que lhes permitiu analisar a quantidade maciça de dados que eles tinham. E eu recomendo que, se, quiserem, se tiverem interesse por isto, depois explorem a ferramenta. E com isso conseguiram também, até, através de algumas técnicas que eu vou usar aqui, apesar de infelizmente eu na altura não, ainda não conhecer a ferramenta, identificar entidades, explorar estes documentos, encontrar ligações relevantes e eventualmente perseguir uh, os malfeitores. Pronto, a, a hipótese, o tópico que eu aqui chamo é tendo, tendo esta quantidade de dados que agora estamos a falar, anos e anos de, de internet arquivada, uh, será que é possível nós pegarmos neste conteúdo que de certa forma e apesar de já estar muito organizado, mas de certa forma ainda não está uh, facilmente explorável para alguns casos de uso. Com isto quer dizer, há muitas coisas que se calhar estão escondidas uh, e o que eu tentei fazer foi, se calhar, mais uma forma de, de revelar essas coisas escondidas. Portanto, vamos, vamos só começar pela motivação, que foi no fundo o que eu estive a explicar. Agora especificamente para notícias, porque foi esse o foco do, do trabalho. Uh, de facto, o Arquivo.pt contém muitas notícias de muitos contextos, mas sobretudo uh, aquelas em que eu me foquei, uh, notícias sobre Portugal, que claro, também, também incluem temas internacionais, mas conteúdo português e conteúdo português de Portugal. Uh, e e como, eu, como eu aqui tento, tento augurear, uh, pode haver uma nova forma de explorar este conteúdo. E o objetivo foi esse, é tentar ir a este conteúdo, a estas notícias, e encontrar nelas entidades, uh, quer sejam pessoas, organizações, partidos políticos, uh, etc. E, e entre essas, ver como é que elas se relacionam ao longo do tempo e, de certa forma, uh, entre si. Uh, de forma que nós possamos ter quase um mapa daquilo que as nossas notícias descrevem sobre Portugal sobre, e sobre o mundo. Como é, que, como é que, então, o Desarquivo é construído? Um, para começar, eu utilizo uh, duas APIs do, do arquivo ou melhor, uh, dois uh, endpoints, na é falta de minha palavra, mas o principal é o de pesquisa, em que nós conseguimos fazer pesquisas por termos. Um, e eu aqui devo dizer que o Desarquivo está feito de forma que pode, e depois vocês podem consultar o código, mas está feito de forma que nós damos um input uh, que consiste em pessoas ou entidades por onde começar. Neste exemplo eu, eu estou a dizer que essa identidade é Isabel dos Santos e o tempo durante o qual queremos uh, que este arquivo seja, portanto, desarquivado. Uh, e o que vai acontecer é que vai essas identidades in, iniciais vão ser utilizadas para, para obter notícias de sites que também, também especificamos. Aqui pode sempre uh, aumentar ou reduzir o número de sites. Uh, e depois vamos organizar isto numa base de dados, uh, de forma que eu vou explicar agora. Uh, estas notícias, só voltando aqui atrás... Uh, eu vou, eu estou com a Ana ao telefone, está bem? Está uh, um bocadinho. Uh, portanto, nós... Ok, creio, creio que foi só, não era para mim. Uh, como estava a dizer, estas notícias são, nós vamos, vamos buscar as notícias e vamos guardar as notícias, uh, o corpo inteiro das notícias, depois de alguma limpeza. Um, de seguida, pegamos nestas notícias que temos para, neste caso, Isabel dos Santos, e vamos extrair o texto uh, que, que lhe diz respeito. E neste, neste texto, aqui é claro que é uma capa, não é assim que eu de uma notícia, normalmente temos um corpo, e neste texto do corpo da notícia, uh, vamos procurar primeiro uh, as entidades que já, que já sabíamos que estavam, neste caso, Isabel dos Santos, e vamos procurar novas entidades. Uh, aqui eu usei duas cores diferentes para distinguir entre entidades do tipo pessoa, nomeadamente Isabel dos e Teixeira dos Santos, e, e entidades do tipo organização, uh, Eurobic e BPI. Uh, e agora, a questão, a questão interessante aqui é: estas novas entidades que foram encontradas vão ser de novo armazenadas. E quando todas as notícias de Isabel dos Santos forem processadas. E eu aqui estou a fazer uma simplificação porque este processo é, é mais ou menos paralelo, mas quando todas estas entidades forem, uh, todas estas notícias de, de entidades abaloçantes forem processadas, nós vamos ver quais são as entidades mais relevantes para explorar a seguir. Isto também é, de certa forma, controlável uh, no, no, no nosso código de documento. Portanto, tendo, tendo estas entidades já organizadas e, e, e sabendo nós em que notícias é em, em, em que as várias entidades ocorrem, o que nós vamos fazer agora é, dos, dos vários tipos de entidades que temos, e aqui fazer um parênteses, que estes, estes tipos de entidade são, no fundo, uma, chamemos de uma limitação do modelo de identificação de entidades que nós estamos a usar. Uh, o que eu usei é um modelo que eu vou chamar de médio-fraco, porque não havia melhor disponível e isto requer algum tempo para treinar, mas, por exemplo, para a língua inglesa, há modelos que já estão bastante bem treinados e bastante mais uh, robustos que dentro destas entidades, ou mesmo com outras, uh, tem uma maior granularidade. Ou seja, em vez de termos quatro entidades, podemos ter mais do que quatro. Podemos ter não só pessoas, como, por exemplo, uma, uma referência a partidos políticos específicos ou a equipas de futebol, etc. Mas, para, para já, esta, são, estas são as entidades que temos. Uh, e vamos organizá-las uh, numa base de dados para grafos. Aqui foi uma, foi uma decisão algo exploratória, que depois acabou por compensar. Uh, o, que, o que estas bases de dados só assim por alto para, mesmo para, para quem não é muito da parte técnica o que estas bases de dados nos permitem fazer é armazenar os dados não numa forma tabular mas sim numa forma em que entidades e que temos relações entre elas e essas relações podem ser mais significantes ou menos neste caso nós uh, nós damos maior peso a essa relação por exemplo Isabel Santos e Banco Bic esta relação será tão mais forte, quanto mais vezes estas duas entidades aparecerem na mesma notícia. E as vantagens de termos esta informação assim organizada é que depois podemos fazer perguntas à base de dados que serão muito mais, muito mais rápidas e mais fáceis de fazer também. Depois, há que expor toda esta, toda esta, esta informação que entretanto já foi agregada numa interface visual Uh, que também foi um desafio interessante, também depois posso falar mais sobre isto se quiserem, vou, vou agora só dar assim uma, uma visão geral do que é que o interface, em que é que o interface consiste. Uh, do lado esquerdo temos um menu que pode parecer algo complexo, mas ao fim do, do minuto já está mais uh, situado. Mas aqui é onde nós pesquisamos uh, uma entidade, neste caso também uh, Isabel Eu estou a Isabel aqui Eu estou a usar e a usar do exemplo, mais pela, para manter uma linha e uma história. Uh, mas pesquisamos por uma entidade, essa entidade vai-nos aparecer no centro, já uh, vou fazer uma demonstração, e depois vamos poder expandir a, as entidades à volta dessa, ou seja, as entidades que apareceram em notícias em que esta também apareceu. E depois há alguns filtros, nomeadamente do tipo de entidade que queremos ver. Por exemplo, queremos só ver as organizações com as quais Isabel dos Santos está, está ligada. Podemos ver quais são aquelas com que se liga de forma mais forte ou mais fraca, e depois algumas, algumas opções de visualização do, do grafo. No centro temos, portanto, o grafo, que é algo dinâmico, podemos arrastar, fazer duplo clique, carregar do lado direito do rato e ver mais algumas opções. Uh, e, e aqui, do lado direito, temos o, as notícias, uh, que são algo simplificadas, uh, ou seja, fica só o, aquilo que, uh, que o processamento guardou, ou seja, o corpo do texto. E vemos também as, as outras entidades que apareceram nas notícias da entidade selecionada. Uh, a funcionalidade aqui funciona, quando passa o plionasmo, quando carregamos uh, numa entidade ou em duas, uh, aliás, ou numa ligação, Sendo que quando carregamos na ligação. As notícias que vemos uh, não têm a interseção uh, das duas entidades. Pronto, como, como eu estava a dizer. Eu agora vou fazer uma pequena demonstração, depois posso fazer outra, uh, se, entretanto, for, for relevante. E o que eu, que eu estava aqui a procurar, até, até foi engraçado, eu estava a procurar por Fernando Pessoa e vejo já aqui um, uma das limitações, ou chamemos-lhe um. Os nossos modelos não são perfeitos de reconhecimento de entidades e podemos ver que Fernando Pessoa está, de facto, aqui identificado, mas a Universidade de Fernando Pessoa, que também é uma entidade, mas devia ser uma organização e não uma pessoa, está enquanto pessoa. Uh, mas, essencialmente, é isso que temos. Podemos uh, brincar um bocadinho. Ao, ao carregar, Temos as notícias, uh, podemos expandir aqui as entidades e, por exemplo, Arménia Vigueira, Uh, selecionando as duas, podemos fazer coisas como investigar ligações em comum ou ligação direta. A vantagem de, desta ligação direta é que agora podemos ver as notícias onde ambos pouco Neste caso, uma delas foi a de há pouco e as outras duas são são novas. Uh, também há aqui uma secção de exemplos uh, que depois podem podem explorar. E como como eu tinha dito há pouco, só queria só referir, e agora até algo algo relevante para o dia de hoje, também há conteúdo fora de Portugal, porque de facto nós temos notícias sobre sobre todo o mundo e, e há aqui um exemplo sobre os Estados Unidos da América. Uh, se, entretanto, quiserem saber um bocadinho mais como utilizar a parte da ferramenta, têm aqui instruções mais detalhadas <coughs> e, e creio que devem estar, a maior parte dos casos, devem estar cobertos. Depois também quiserem partilhar isto com alguém que não fala português, uh, a plataforma está... Tudo, traduzidas, exceto as notícias, mas aí uh, não, acho que não faria muito, muito sentido. Pronto, vou retornar à apresentação. Ok, agora aqui na questão da discussão eu vou levantar alguns pontos que eu acho que podem ser relevantes para quem tem interesse neste tipo de projetos e que, se calhar, é, um, no fundo, uma partilha da minha experiência ao longo dela uh, Portanto... Acho que dos desafios em aberto na, na parte da construção do desarquivo, sem querer estar a inventar mais palavras, mas na, na parte do desarquivo, um, na questão da pesquisa e expansão das entidades, ou seja, aquele processo que eu expliquei inicialmente, em que começamos com a Isabel dos Santos e vamos procurar notícias de Isabel dos Santos, ver novas entidades e a partir daí retomar ou identificar as mais relevantes para voltar a, a repetir esta, esta ronda de pesquisa de entidades, acho que isto funcionou... Bem, acho que ao fim de cerca de 8 ou 9 rondas destas, em cada ronda nós selecionamos, por exemplo, 100 novas entidades ou, ou, ou um valor de 100 mil, uh, já estamos a entrar numa abrangência muito grande em que, por exemplo, se eu quiser focar só no, no espaço político português, seria interessante correr o desarquivo só com quatro ou cinco rondas, sendo que as entidades iniciais eram só uh, pessoas com... A presença política. Se essa, esse número de rondas aumentar muito, vamos começar a apanhar coisas como jogadores de futebol, provavelmente o programa da Cristina e por aí. E isto pode pode eventualmente haver aqui algum interesse em fazer um tipo de expansão que é muito mais focada e não e não e não é tão uh, aberta. Coisas como fazer filtros por, um, pelo conteúdo do texto, para excluir algumas notícias e assim. Acho que isso é um, é um desafio que ainda, que ainda está em aberto, uh, ou até mesmo, e agora uh, aqui foi algo que eu tentei também fazer mas não, não consegui, saber quando parar automaticamente, ou seja, ter algumas regras, uh, talvez, ou alguns cheques. A remoção de duplicados, uh, eu aqui tentei abordar este problema usando um modelo misto com um jacquard index, que é um, é um cálculo bastante simples que permite ver como é que dois, uh, dois conjuntos se relacionam. Neste caso, um conjunto seria uma entidade, por exemplo, a entidade Presidente Marcel e a entidade Marcelo Rebelo de, de Souza, enquanto conjuntos de notícias em que aparecem. E esse JECAR Index permite-nos ver uh, com semelhantes é que estes dois grupos são. E se houver, por exemplo, uma interseção muito alta entre os dois grupos, uh, em princípio podemos assumir que é a mesma entidade, o que nem sempre é correto. Mas essa foi uma das técnicas que eu usei, com algumas, uh, algumas uh, brincadeiras lá pelo meio, que depois também podem ver no código. Mas é outro desafio que eu acho que ainda, ainda se nota ao utilizar a ferramenta e eu, eu já, já observei isso. Uh, a limpeza do corpo de notícia. Aqui acho que até pode ser interessante, não só para, para o desarquivo, mas mesmo para, uh, para, partes, uh, para outro tipo de análise No caso, até para o, para o próprio Arquivo.pt em que há uma forma mais simples de extrair o corpo do, principal da, das notícias. Eu, para isso, usei uma biblioteca que já fazia mais ou menos isso, se bem que depois tive de adaptar um pouco, e como havia muitos sites, uh, e mesmo, por exemplo, o site do público, uh, ao longo do tempo, ia mudando muito o formato. Portanto, era muito difícil ter uma forma de responder a esta limpeza do site, em que ficamos só com o corpo da notícia, que é, que é o que nos interessa. Por isso, às vezes, vão aparecer notícias do lado direito, em que as entidades que, que lá estão podem até não parecer ter muito a ver com a própria notícia, mas isso deve ser ao facto, de se calhar, nessa, nessa, nessa notícia. Na página da notícia havia, por exemplo, comentários, e esses comentários faziam menção a outra coisa, ou havia algumas notícias de lado que não foram extraídas, não foram excluídas uh, e, portanto, esta parte da limpeza também é um desafio em aberto. Um, depois, eu já falei um pouco sobre isto, mas a questão da detecção de entidades. Eu, entretanto, já estive a investigar um bocadinho o que é que se pode fazer aqui e há alguns, uh, algumas coleções de dados uh, para, para a língua portuguesa em que seria fácil, uh, eu estimo assim uma semaninha de trabalho, ter um modelo de, um modelo de detecção de entidades melhor do que aquele que eu usei. Uh, o que eu usei era, é um que está mais ou menos disponível de out of the box ou segurou missão numa biblioteca uh, que se chama Spacey, uh, e como disse, essa biblioteca tem esse, esse modelo para o português, mas há outros modelos muito melhores para outras línguas, nomeadamente o inglês. E aqui acho que se nós, se nós já fôssemos anglo-saxónicos, uh, esta questão de detectar as entidades teria sido, teria sido muito mais fácil, ou os resultados teriam sido melhores. Mas lá está, isto é um desafio em aberto, e mesmo em termos de investigação, há pessoas que estão neste momento a, a trabalhar para isto, e depois seria fácil simplesmente ir pegar no trabalho que, que os investigadores têm feito nesta área para, para melhorar o desarquivo. Uh, e depois outra questão que na altura eu ainda tentei abordar, mas não, não tive tempo, uh, que é a atualização em tempo real. Uh, ou seja, o que o desarquivo faz é... Eu vou agora partilhar alguns dados da minha experiência. Se eu, quiser, se eu quisesse reconstruir os arquivos tal e qual os estais postos hoje, esse processo demora cerca de 12, 14 horas, com uma máquina a correr dedicada só a extrair dados, a analisar dados, e extrair entidades e a, e a criar, uh, e a encontrar estas relações. Uh, e, portanto, fazer, fazer, ter um programa a correr a cada 12 horas é possível, mas é muito exigente, e, os, e como, como as notícias não são atualizadas assim, tão, em tempo real também, não achei na altura que fosse relevante. Ainda assim, pode ser interessante ter ter uma forma, se calhar até de repensar a forma de recolha de dados, em que a atualização é feita em tempo real, ou seja, em vez de ser um processo que corre uma vez e está pronto, é um processo que até guarda as entidades mais relevantes a continuar a procurar e que todos os dias faz só uma porção das entidades mais importantes e, e, volta, e volta a atualizar os seus, os seus dados. Isto são desafios em aberto, haverá outros, podemos discuti-los, e, e dizem respeito sobretudo à construção dos arquivos. Agora, outros que dizem respeito à utilização, também, também tentei identificar um bocadinho aqueles que foram surgindo ao longo, ao longo do tempo. Uh, primeiro, quando eu, quando eu aqui digo pesquisa por template, o, o que eu quero dizer é por exemplo uh, nós neste momento podemos procurar pinto da corte Luiz felipe vieira e podemos ver ligações entre eles uh, através da, da interface visual mas que calhar também era bastante interessante se nós pudéssemos ver uh, ligações que essas ligações essas que contivessem também uma terceira entidade e que esta terceira entidade fosse do tipo uh, instituição financeira ou, ou jogador de futebol etc uh, o que é que o que é que eu acho que Seria interessante aqui, isto já acontece, portanto, o, fazendo uma separação das águas, nós temos uma interface e temos a base de dados de relações que eu mencionei, que é o Neo4j. Esta base de dados já tem, para pessoas que já estão habituadas a lidar com, com, a, com estas partes mais técnicas, já tem uma linguagem que nos permite escrever uh, queries ou, uh, no fundo, questões, colocar questões a esta base de dados que são muito mais complexas. A nível visual, Apesar de eu ter feito algum esforço nesse sentido, ainda há algumas limitações e seria interessante conseguir construir templates mais ou menos abstratos em que punhamos os, uh, os dois nós, uma ligação e descrevíamos algum algum tipo de parâmetro e depois a pesquisa era feita em sobre a base de dados e devolvíamos, aquilo, devolvíamos entidades e relações que, dessem, que correspondessem ao nosso exemplo, ou seja... Uh, Acho que isso seria bastante útil, sobretudo para jornalistas ou para pessoas que tenham uh, alguma coisa em mente que, que acham suspeita. Uh, esta questão também da pesquisa dos resultados em lista uh, é mais uma questão de usabilidade. Nós vimos até uh, aqui este exemplo antes da minha apresentação de esforços para melhorar o, a usabilidade do, do arquivo.pt. Acho que aqui seria interessante também para poder exportar em lista os resultados dos do arquivos. Depois, algo já um bocadinho mais mais complicado, é tornar esta plataforma muito mais dinâmica, e eu já tive a fazer algumas investigações nesse sentido. A parte de partilha é mais ou menos fácil, construímos um link, guardamos o estado da pesquisa de alguém, e essa pessoa depois pode mandar um link aos amigos, aos colaboradores, e eles conseguem ver aquilo que foi feito. Mas podia ser interessante também trabalhar ao mesmo tempo sobre o mesmo grafo. Esse aqui é já é um desafio mais complicado, Uh, e que para já está, está em sempre bem. Depois, uh, a criação de alertas aqui seria mais para, para casos de uso muito específico. Digamos que eu queria saber sempre que, o, por exemplo, vamos voltar ao, ao, ao exemplo do Pinto da Costa, tivesse uma nova relação, ou aparecesse numa nova notícia, um, com uma instituição financeira, com um jornal ou com um político, podíamos ter, criar um alerta e recebíamos um e-mail sempre que essa relação começasse uh, ou surgisse ou até com uma relação mais complexa e depois isto foi e agora dando algum contexto depois depois do projeto ter sido submetido para, o, para, o, para a competição eu ainda falei com, com alguns jornalistas ainda estou à espera de feedback de alguns também e o que eu tenho o feedback que eu tenho recebido é no fundo a plataforma já está muito interessante e até tenho alguns casos que já usaram para, para casos reais, que me deixou bastante satisfeito, mas seria muito interessante se, para começar, e, e se calhar uh, já, já, já lá volto, mas seria muito mais interessante, uh, ter novas fontes, como por exemplo até alguns sugeriram o Diário da República, uh, ou mesmo, como, como é um pouco estive a dizer, a questão de tempo real, mas agora virada para notícias quase do dia. Porque aqui também há essa nuance de que o que está contido, o que está público no arquivo, no arquivo já tem algum tempo, não são notícias atualizadas diariamente, como, como eu aprendi no dia da apresentação, mas sei que, isso é possível, que é possível obter essas notícias através do arquivo, se houver relevância para tal, e, e acho que isso poderia beneficiar muito os utilizadores porque têm sempre, têm sempre dados mais recentes e eventualmente até mais uh, de maior escala e, portanto, estas são, na, na questão da utilização, estas são as, os pontos que eu que eu achei que seriam os melhores desafios. Deixei aqui os casos de uso, uh, mais só para, para complementar, e aqui faço mais referência ao último que ainda não falei. Uh, enquanto eu fui explorando o, o desarquivo, e mesmo antes até de ter o, o visual, já foi muito interessante ir vendo uh, Aprendendo bastante sobre Portugal, por exemplo, seguir o caminho dos presidentes da República e encontrar uh, referências a, a, pessoa, a personalidades que na altura eram muito conhecidas, mas que eu não conhecia, e depois ver notícias diretamente lá, porque é bastante fácil seguir o, o trilho de pessoas depois ver notícias e ter ver que, em, em que notícias é que ambas apareciam. Um, e portanto, estes são alguns casos de uso, certamente haverá mais, acho que o, o objetivo também foi deixar algo... Uh, Algo em aberto, para que as pessoas depois também possam uh, explorar. E pronto, uh, acho que isto termina a apresentação. Este é o link em que podem utilizar o, os arquivos. Eu agora estou a fazer alguns esforços para separar isto da minha conta pessoal e, e, e já está disponível também outro link, mas este continuará a funcionar uh, e, e deixo aqui à mesma. Agora, se calhar uh, passaríamos a algumas questões. Uh, em que, se for preciso, depois uh, posso mostrar código ou mesmo aceder à ferramenta e fazer mais uma demonstração.